Olha quanta gente chegando na feira. E como as marcas fazem para atrair visitantes para os seus estandes? Esta aqui, por exemplo, oferece uma vista aérea de balão para promover o novo fungicida com a primeira carboxamida multissítio. É, o lançamento de Almenax e o balão o, da entrada da feira, né? É uma ideia porque a Almenax é uma solução inovadora, né? Um novo fungicida para o controle de doenças na cultura da soja. Né? Na realidade, essa inovação ela é uma mistura de uma carboxamida junto com um protetor multissítio, né? para os controles de ferrugem, de oídio e de mancha alva, ou seja, de um grande espectro de doenças da cultura da soja. Nesta outra marca, visitantes atentos ao lançamento de um novo inseticida, o produto vai direto no temido percevejo, no milho, na soja e no arroz, funcionando onde outros produtos não são eficazes, no manejo de resistência. A busca por novas tecnologias é constante. Né? Nós temos vários exemplos aí de, de, de resistência de insetos a, a vários a princípios ativos, inclusive a, a produtos transgênicos, né? Ou proteínas BTs principalmente. Os insetos desenvolvem resistências, então essa rotação, de princípios ativos dentro da agricultura, ela é necessária. Os fertilizantes também estão inovando. Com demonstração do que acontece com a planta, se falta um nutriente como lançamento, um foliar, que ajuda as culturas a se recuperarem em caso de estresse por fatores climáticos. Nós trouxemos para o estande aqui da Expo Direto uma academia de nutrição de plantas. E para nós é fundamental o produtor, o que nós vemos acima do solo, que é a planta, é apenas a ponta do iceberg. De fato, nós temos que pensar para baixo o que, que a gente está fazendo com o solo. Né? Então, nós temos aqui, a gente fala sobre, como, sobre a solo, a importância de olhar os vários tipos de solo, fazer a análise, fazer a recomendação da adubação e olhar todos os nutrientes. Mesmo com a estiagem que afeta grande parte do Rio Grande do Sul, o clima é de otimismo aqui na feira. As marcas estão investindo em estratégias e lançamentos para alavancar as vendas e atrair o produtor. As máquinas gigantes sempre chamam a atenção. Esta mescla peso, potência, rendimento e conforto. A gente tem recebido produtores aí otimistas que já estão, já vem planejando a aquisição de produtos. E esse cara, aqui, esse produtor que se planejou. Ele está conseguindo executar as compras, é, conseguindo executar o seu investimento normalmente. O produtor de soja, Rodrigo, estava namorando, pesquisando, mas cauteloso. Neste ano, a quebra deve ser de 20 sacas por hectare lá na propriedade dele. Porque a gente já veio de uns quantos anos bons, sempre vem investindo, então agora é o momento da gente segurar, ter cautela, mas olhando as máquinas tendo conhecimento no próximo ano quem sabe a gente voltar a investir né? em maquinário em tecnologia tudo mais e a conectividade só se fala nisso não é mesmo neste aqui da linha média tudo está interligado o trator traz recursos com mais opções como piloto automático e a conexão direta com o suporte de operações para que com os dados, o produtor volte para a máquina e corrija a operação. As marcas estão otimistas, até porque o planejamento não é só para uma safra. O produtor entende também que, uh, o, o, que o produtor agrícola tem um negócio de longo prazo na mão. Então as próprias linhas de crédito são longo prazo, então nós estamos falando de 4, 6, 8 anos. Né? É, ele sabe que esse é um momento onde é, é cíclico, a gente já, já viveu várias vezes... Esse, esse tipo de situação e ele e ele pesa os investimentos mas ele continua fazendo porque ele sabe que o ano que vem ele precisa produzir no outro ano ele precisa produzir a gente se parar no tempo não vai é, vamos botar assim mais para frente vai ficar muito defasada as máquinas então tem que estar investindo a medida do possível que puder ter que investir né enquanto isso dá uma namorada nas máquinas aqui na feira né a ah, com certeza tem que namorar o maquinário né?